E aí galera, neste vídeo vou te mostrar mais uma forma de comprar a moeda Samo, a meme coin da rede Solana. Eu já tinha feito um vídeo de como comprar pela corretora Gate.io, agora eu vou te mostrar como comprar ela usando a swap da Radion, tá pessoal? Então você vai entrar no site radion.io vou deixar o link na descrição e para você estar comprando a Samo aqui dentro você precisa ter uma carteira Phantom ou uma carteira da rede Solana se você ainda não tem carteira da rede Solana vou deixar um cardzinho aqui mostrando como que cria a carteira Phantom passo a passo Assista o vídeo, cria a sua carteira e você precisa mandar Solanas para a sua carteira. E como que eu mando Solana? Como que eu compro Solana? Como comprar Solana? Pessoal, aqui ó, vou deixar outro card mostrando como eu comprei as minhas Solanas na corretora Binance. Tá, diante já criei a minha carteira já comprei solana como que eu mando as minhas solanas para dentro da minha carteira pronto aqui outro cardzinho passo a passo mostrando como que você vai enviar suas solanas para a sua carteira phantom e agora, Dejan, já fiz tudo isso agora você já pode comprar as suas moedinhas salmon vamos lá pessoal, como que a gente faz olha só, chegou nessa tela aqui clica aqui em conectar vai selecionar a sua carteirinha que você criou já vai mostrar aqui aqui vou colocar a minha senha desbloquear Aqui pessoal tá perguntando se eu autoriza a conexão conectar. Prontinho já estamos conectado e aqui pessoal como é a gente tem Solana aqui na nossa carteira ó eu tenho Solana eu vou selecionar Solana aqui ó Sol já vai mostrar aqui o meu saldo ó máximo tá aqui todas as minhas solanas que eu tenho aqui na carteira e aqui você vai selecionar o token Samo pronto tá aqui ó então se atente seleciona o seu saldo de sol máximo Olha só quantas Samo vai dar se eu comprar tudo que eu tenho mas eu não quero comprar tudo vou colocar aqui a metade tá vou clicar aqui ó em setup porque eu preciso criar essa WSOL, que é o gás, né? Para pagar a, a transação. Aí eu clico aqui, ó. Aprovar. E aí vai liberar aqui, ó. Para fazer o swap. Vamos aguardar, ó. Liberou. Pessoal, se você tentar fazer swap e der algum erro, aí você desconecta, dá um CTRL F5. Aí volta novamente aqui. E aí, pessoal? Clica em swap. Tá fazendo a transação. Vai pedir aqui a autorização para eu aprovar. Eu clico em aprovar. Ó, a transação foi concluída com sucesso, pessoal, tá? Então se atenta aí, ó. Se no momento você fizer aqui, clicou em setup quando você clicar em Swap der algum erro, aí você pega, fecha tudo aqui o site, ou dá um Ctrl F5, volta novamente, faz que vai dar certo. Aí, ó pessoal, vamos ver aqui na carteira agora, quanto que a gente já tem. Ó. Tá aqui, pessoal. ó. A gente já tem aqui, ó, 100 dólares de Sun with Coin. Então, meia-meia, né? Então, pessoal, é assim que compra aqui pelo Swap da Radion. Espero ter ajudado vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!